O que oi, que você é ganhar uma cena da English Experience Com a nossa vigésima primeira aula do nosso curso de Reading and Writing Pois é, rapaziada, estamos aqui caminhando aí 21 aulas que vai completar agora, e agora que a gente está no nível mais intermediário dos textos, né? você vai ver elementos mais complexos, estruturas mais complexas, gramática mais complexa, vocabulário mais complexo, enfim, tudo está ficando mais complexo, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila, porque se você acompanhar essas aulas aqui desde a nossa primeira aula, desde o nosso primeiro texto, você vai perceber que a gente foi introduzindo aos poucos elementos, vocabulários, expressões bem básicas, e isso foi caminhando para chegar onde a gente está agora no nível mais ou menos intermediário. Até porque daqui a pouquinho vamos adentrar ao nosso nível avançado e finalmente sair dessa síndrome aí de inglês intermediário. Por isso, meus consagrados, se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixe esse joinha maroto aí no vídeo e se porventura você ainda não assistiu as aulas anteriores, eu super recomendo que você assista até porque são Sequências, né? São aulas em sequência. Então, se você começa desde lá do início mesmo, as coisas vão fazer mais sentido. Você vai conseguir compreender muito mais essas aulas nessa né? 21 primeira aula. Lembrando também que você tem PDF e MP3 para você baixar. Então, nesse PDF que você está vendo aí na tela, essa imagem aí. Você vai conseguir baixar ela tranquilamente, só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai ser encaminhado lá para o meu site, lá no meu site você vai baixar tudo isso gratuitamente. Não precisa me mandar pix, vai se mandar pix eu fico feliz também. Mas brincadeira, não precisa mandar pix nenhum não, gente. Tudo gratuito e esse áudio que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que eu vou explicar para vocês aí, também você vai conseguir baixar ele lá no meu site. Mas beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Eu já dei zoom aí na tela, porque muita gente usa no celular, então precisa ficar com a imagem maior, né? Vamos fazer a leitura, então, desse texto e eu vou dando pausa explicando para vocês os elementos importantes para você poder compreender de verdade. Parker Lietow has been in the newspapers a lot lately. Parker Lietow has been in the newspapers a lot lately. Ok, Parker Lietow has been in the newspapers a lot lately. Então, Parker essa é um personagem aqui do nosso texto, né? has been, esteve in the newspaper a lot lately, ou seja, ele, ele, ele esteve no jornal por, com bastante frequência recentemente, ou seja, ele está aparecendo com frequência no jornal, e a gente vai descobrir por que então que ele apareceu com tanta frequência assim. This 20-year-old university student has recently broken a world record. Ok, oh. this 20-year-old university, então... Este universitário de 20 anos de idade has recently broken has recently broken é recentemente quebrou a world record um recorde mundial. As part of the Willis Resilience Expedition 2000. Okay, as part of the Willis Resilience Expedition 2013. Então, como parte da expedição de resistência do Willis de 2013. Provavelmente, esse Willis Resilience Expedition é o nome de, um, de, de alguma tarefa, de alguma competição mesmo que estava acontecendo em 2013. 2013, he's become the fastest person to ski to the South Pole. Okay, he's become the fastest person. Ele se tornou, become, é se tornar, via ser, ele se tornou the fastest person, a pessoa mais rápida to ski To the South Pole, que há o Polo Sul. Still only a teenager, Parker has had quite a lot of exciting experiences. Beleza, olha. Still only a teenager, ainda como apenas um adolescente, ainda ainda sendo apenas um adolescente, vamos traduzir mais dessa forma para ficar mais natural em português. Parker has had quite a lot of exciting experiences. O Parker, o personagem. Teve é, bastante experiências excitantes, animadoras, né? E teve bastante experiências ainda como adolescente. Since the age of 15, he has traveled to the North and South Poles. Ó, oh, since the age of 15, desde os seus 15 anos, desde a idade de 15 anos, a gente fala desde os seus 15 anos, he has traveled, ele viajou to the North and South Poles. Então, ele viajou. Para o, norte e, para o Polo Norte e Polo Sul. Parker is very interested in climate change and is worried about the disappearing ice in the Polar Regions. Ok, Parker is very interested. Então, Parker é muito interessado em in climate change, na mudança climática, and is worried, yeah, e é preocupado about the disappearing ice, sobre o desaparecimento do gelo, né? In the Polar Regions. Nas regiões polares. Né? Na, na verdade, por causa do aquecimento, o gelo ele vai derretendo, não é bem um desaparecimento. É um desaparecimento, né? Mas seria mais um descongelamento do gelo nos polos. The Willis Expedition and other trips have included science projects to find out more information about this. And ok. The Willis Expedition, então a, a expedição do Willi and other trips e outras viagens have included science projects. Incluíram. Projetos de ciência To find out Para encontrar, para descobrir More information about this Para descobrir mais informações sobre isso No caso, sobre o descongelamento Sobre o desaparecimento do gelo no polo sul e norte Possible effects on the rest of our planet And possible effects E possíveis efeitos On the rest of our planet No resto do nosso, no resto do nosso planeta Planet Parker Who is half French and half American? began his. Ok, Parker, né, o nosso personagem. Who is que é half French, metade francês, and half American, metade americano. Então o que que isso quer dizer? Que provavelmente o pai ou a mãe dele é francês e, e, e o né, a outra parte dos pais dele ou, ou, né, no caso, por exemplo o pai é francês e a mãe é americana ou vice-versa. Enfim, quando ele falou isso, ele quer passar essa ideia. His 640 kilometers race to the South Pole with the Willis expedition on December 6th. Ok, began his 640 km race. Então, ele começou a sua corrida de 640 km to the South Pole, para o Polo Sul, with the Willis expedition, com a expedição Willis, on December 6th, em 6 de dezembro. 2013, que é 2013. 2013, with his teammate Doug Stoop, he started at the Ross Ice Shelf and climbed the Trans Antarctic Mountains during the journey. Okay, with his teammates, com seu colega de equipe, né, teammate, colega de equipe. Doug Stoup é o nome do, do do colega dele. He started at the Ross Ice Shelf. Então ele começou na, nesse lugar aqui que é o nome de uma cordilheira eu acredito de uma montanha alguma coisa nesse sentido Ice Shelf and climbed the Trans Antarctic Mountains e ele escalou as montanhas do, do Trans Antártico acho que é essa a tradução nomes próprios é mais complicado a gente traduzir mesmo tá pessoal porque às vezes tem um nome específico assim ele foi traduzido de uma forma específica para o português ou para algum outro idioma During the journey, durante a jornada. Although the two men began their trip in good weather, they... Ok, although, apesar disso, contudo, né? Although pode ser apesar disso, contudo. The two men began, os dois homens começaram their trip, suas via... sua viagem in good weather e com um clima bom. They soon encountered extremely strong winds and snow. They soon, lá então, assim, que, que quer dizer, they soon encountered. Então eles logo encontraram extremely strong winds and snow. É, ventos extremamente fortes e neve. Deixa eu sumir aqui. Snow, all while pulling an incredibly heavy 80 kilograms of food and other supplies behind them for 12 hours each day. All while pulling an incredibly heavy 80 kilos of food and other supplies. Behind them for 12 hours each day. Então eu vou traduzir aqui tudo, tudo isso junto. O que está que querendo ser transmitido com a, toda essa frase grande aí? Aqui a gente falou o seguinte: que os ventos eram fortes, tinha bastante vento, forte neve. Então esse vento forte com essa neve ficava puxando é, os suprimentos de comida, sabe? Eu fico imaginando caixas de suprimentos de comida, assim, caixas com 80kg de comida, por exemplo, 80kg de, de comida e outros suprimentos também. E aí ficava puxando isso, né, o vento ficava empurrando isso, puxando isso por cerca de 12 horas todo dia. Então, assim, tinha uma pausa nesses ventos, o vento ficava lá 24 horas, mas praticamente durante 12 horas no dia, ó. for 12 hours each day. Então o vento ficava fazendo isso. Então é muito difícil para eles caminhar, possivelmente. né? É isso que está sendo querendo ser transmitido nessa frase gigante. Aí. After several days, Parker began to suffer from the effects of the minus 50 degree weather. Ó, oh, after several days, depois de vários dias, Parker began to suffer. O Parker começou a sofrer from the effect pelos efeitos of the minus 50 degree weather. Ele começou a sofrer devido ao, ele começou a sofrer os efeitos de um clima de menos -50 graus, né? Então, ele começou a sentir isso daí na pele, realmente como é, você estar alguns dias com em, em um ambiente com menos de 50 graus. He was freezing cold and had problems with his back. He was freezing cold. Ele estava congelando and had with his back. E teve e estava tendo problemas com as suas costas. But the determined teenager didn't stop. But the determined teenager didn't stop. Mas o adolescente determinado não parou. On December 24th, after only 18 days of skiing. Ok. On, on December 24th, então em, de, em 24 de dezembro, after only 18 days of skiing, após apenas 18 dias de esqui, esquiar, né? Skiing, he and Doug reached the South Pole and broke the world record by six days. He and dog reached the South Pole. Então, ele e o dog alcançaram o Polo Sul. And broke the world records by six days. E quebrou o recorde mundial em seis dias. Então ele conseguiu fazer seis dias a menos aí do recorde antigo, né, antes deles. Parker has now returned to his studies at Yale University in the US. Okay. Parker has now returned to his studies. Então, Parker agora retornou aos seus estudos at Yale University, na faculdade de Yale, in the US, que é nos Estados Unidos. But his work to protect the environment continues. Okay, but his work to protect, mas o trabalho dele para proteger the environment continues. Então, para proteger o meio ambiente, a natureza, continua. What's next for this amazing young man? What's next for this amazing young man? Então, o, o que, qual é a próxima? O que, vem de, o que vem em seguida para este incrível jovem? Young man a gente pode traduzir como jovem apenas, né? Homem jovem a gente fala como jovem. One thing is certain. Parker will work hard to protect the beautiful ice of the North and South Poles. One thing is certain. Uma coisa é certa. Parker will work hard. Parker vai trabalhar pesado to protect... The Beautiful ice on the North and South poles para proteger o belo, o, o belo gelo do Polo Sul e Norte. It mustn't, a thing of the past. It mustn't become a thing of the past. Isso não deve se tornar uma coisa do passado, né? Tipo, uma lembrança, assim, ah, é, houve um tempo que existia gelo no Polo Sul e no Polo Norte, né? A gente não pode imaginar isso dessa forma, né? Isso que é essa frase está querendo dizer. Bem, pessoal, é isso, então, né? A nossa parte de leitura e interpretação do texto é essa. É o que eu recomendo agora é você dar pausa no vídeo e buscar responder essas perguntinhas que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, você pode baixar esse PDF, se você quiser imprimir, fica de boa também. Ou se você quiser só olhar na tela e responder. Mas é importante que você passe isso mesmo para você poder garantir que você está aprendendo, né? Está assistindo, está analisando, está pensando... E fazer isso com os textos é uma das formas mais excelentes, beleza? Então, dê pausa no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Mas vamos lá, acreditando que o senhor e a senhoreta deu pausa e realmente buscou responder, vamos fazer a vamos, vamos agora que eu vou te dar a resposta correta, então. Então, número 1, um, ó, read the text, daí o texto, check the correct sentence. E aí, faça um check nas sentenças corretas. Vou lá, a primeira é, you can read about Parker in the newspapers. Então, isso é verdade, né? Então, você bota um check aí. Número 1 dá 1. He's still at high school. Isso é verdadeiro ou falso? Gente, ele ainda está no, no ensino médio. É falso. Ele já está na universidade. Então, você não marca um check aí, não. Número 2. Parker is worried about climate change. O Parker está preocupado com a mudança de clima. É verdadeiro. Então, coloca um check aí no 2. Número 3. Parker finished his race to the South Pole on December 6, 2013. Falso. Não marca nada aí, não. Número 4, the race was 640 km long, então a, a corrida durou aí, foi, foi de 640 km de distância, verdadeiro, bota o check aí. Número 5, Parker experienced bad weather during the race. Então, o Parker experienciou clima ruim durante a corrida. Verdadeiro, ele também teve clima ruim aí também. Beleza, bora para o número 2 aí, que agora você vai read the text again and answer the question. Você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um exemplo feito aí para você que está perguntando qual que é a idade do Parker. Ele tem 20 anos na época, né? Mas vamos lá para o número 1. Um. What did he become on his last trip to the South Pole? Então, o que, que ele se tornou em sua última viagem para o Polo Sul? Então, ó, he became the fastest person to ski to the South Pole. Então, ele se tornou a pessoa mais rápida a esquiar. Em, em direção ao Polo Sul, ok? Número 2, how did the Willis Expedition help climate change? Então, como que a Willis Expedition ajudou é, na questão da mudança climática? Bem, it included science, opa, si, <risos> eita, science project, project, na verdade, to find out About disappearing ice in the South Pole. Então, ele ajudou, ele o projetos de ciência aí para descobrir sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul. Então, aí se você quisesse poder colocar outra parte, né, e, e, e descobrir os efeitos desse desaparecimento no resto do planeta. Mas só isso aqui já é suficiente. Número 3, what is Parker's, Parker's nationality? Qual que é a nacionalidade do Parker? He is half French and half American. Tá, ele é metade francês, metade americano. Número 4, how have were Parker's food and supplies? They were 80 kilos. Isso. Eles pesavam 80 quilos Só isso Levezinho. Uh, Número 5 How cold was the weather sometimes? Sometimes It was Minus 50 degrees Algumas vezes estava 50 graus Negativo, só isso gente Número 6, deixa eu baixar aqui How long did it take him to ski To the South Pole? It Took Him 18 days. Então ele levou 18 dias. Beleza, pessoal? Então essas são as respostas dessa pergunta. Bora partir para pois esses três que é aquele nosso parágrafo. Deixa eu ler aqui para vocês explicar o que vocês precisam fazer. Oh, write your opinion of Park's expedition to the South Pole. Think about the questions below. Então, agora você vai escrever a sua opinião sobre a expedição Parker e você vai responder, você vai, você vai pensar e você vai buscar responder as perguntas abaixo, né? Então, as perguntas abaixo é só um guia para te ajudar a escrever esse pequeno parágrafo. E aí, se você quiser, você pode colocar nos comentários aí esse mini parágrafo que você fez e aí eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar se tá ok, se não tá, precisa melhorar. Vamos lá. How interested are you in polar expeditions? Quanto que você é interessado nas é, expedições polares? No caso, você mesmo, né? Você que está assistindo a minha aula. How difficult was the expedition? Quanto que foi difícil essa expedição? O que, que você acha? Você acha que foi muito difícil? Pouco. Depois, what personality adjectives best describe Parker? Quais adjetivos de personalidade? É, melhor descreve um parque. Então, o que, que você acha que melhor descreve ele como pessoa, como jovem? How well did he do on the expedition? O quão bem ele foi nessa expedição? O que, que você acha? Você acha que ele foi bem? Que ele foi mais ou menos? Enfim. How important was the Willis Resilience Expedition for the Future of Our Planet? Então, quanto que foi importante essa expedição Willis para o futuro do nosso planeta? Você acha que essa expedição foi importante mesmo? Fez alguma descoberta? Fez alguma coisa? O que, que você achou dessa expedição? Bem, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Faça o exercício, baixe o PDF, MP3, pratica, porque essa é a melhor forma de você aprender. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também. Beleza? Fui, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.